E aí pessoal, aqui é o Paloma, estou jogando nas ranqueadas. Estou jogando com o Zang F enfrentando o Zang F. Esse Zang F veio todo estiloso. Eita! Começou bem dando pilão dele. Pilão de novo também não, né? Toda hora pilão. De novo? Vai <risos> ser é uma pilosada aqui. Ah, foi boa a jogada dele. Calma! Ah, não. Só mais um pouquinho? Toma o um clássico! Tem que manter uma distância aqui que eu tô vendo que esse jogo, esse cara tá esperto no pilão. O importante desse jogo agora, eu tô vendo que é o neutro. Sem desespero no pilão. Aí minha furia do super especial. Eita, foi boa. Tem que tomar uma certa distância. Olha, com a pausa ele agarrou meu pilão em cima. Eita! Como pode? Preciso fazer alguma coisa? Ah, não. <risos> eu ia ficar perto, eu não ia nada. You win. Ah, Eita essa mãozinha dele, segura a minha também. Beleza, tá meu pilão aqui. Eu chute, cabeçada. Ganhar da cabeçada de novo. Vem com a mãozinha. <risos> Fica lá. Meu, ele tá toda hora dando um pilão. Round. Isso faz com que eu tenha que ficar mais atento. Opa! Então, meu. <risos> é, mas não é fácil, gente. Ai Olha, me colocou aqui Foi bonita a jogada dele Toma aqui, meu Está Está chegando muito perto oh, Saiu do meu urso Não quis agarrada do fortão, não ah, gente Tudo bem Forte. Querer me agarrar, nada. O golpe aqui vai ter que ser um pouco de longe e agarrar rápido. I am the Red Falta só mais um pouquinho. Ai, eu dei errado errada ali. <risos> Olha, foi atrás. Não sentiu. Calma! Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. De novo isso não, né, amigo? Só falta o um risquinho, vai. Vixe! Ai, Ai, fute! E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, comentar e é isso aí, tchau!